Meus monstrinhos, tô aqui com o cabelo retocando cores e hoje é dia 24 e esse vídeo tá sendo gravado literalmente hoje pra vocês e eu tenho que olhar pra câmera, né? Senão eu pareço um retardado. Então... É, eu tô fazendo esses biscoitinhos de Natal Pra vocês aprenderem Que é uma coisa que eu sempre quis comer Eu sempre quis fazer E eu também tô aqui pra dizer nesse último vídeo Muito obrigado por, por vocês terem me acompanhado Durante essa saga de vídeos todos os dias é, Foi um momento muito importante pra mim Eu não pensei que eu ia conseguir maratonar tantos dias assim Então significa que no próximo ano Eu consigo me comprometer talvez com VEDA Não sei enfim, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, mais um ano, terem passado todos os momentos que eu passei junto, terem me incentivado a continuar, terem distribuído o amor junto comigo. Muito obrigado por existirem, eu muito vocês, meus monstrinhos, e até a próxima. Você vai precisar de 150 gramas de margarina em temperatura ambiente, 250 gramas de farinha de trigo, 90 gramas de açúcar, e um ovo Se você quiser, você pode usar a essência de baunilha Primeiro, você vai misturar tudo que é seco Farinha E açúcar E mexer bem so I shallow, Depois, eu adiciono a manteiga E eu começo a misturar yeah, quando tiver quase tudo bem incorporado, aí eu adiciono os ovos E mexo bem até a massa ficar consistente Depois é só você levar na geladeira para que ele fique firminho e você consiga cortar A minha mãe vai usar a batedeira dela para fazer o glacê real, que é uma mistura de 11 colheres de água e um açúcar que eu nunca lembro o nome. Isso daqui é água, isso daqui é um negócio chamado glacê real. São 11 colheres de água que minha mãe vai usar para fazer a mistura. Por que ela então vai fazer isso? Porque se for eu, eu vou fazer cagada. Ela vai colocar isso aqui na batedeira Sim. e a gente vai colorir depois. Oh, Mãos. A gente vai colorir depois com corantes comestíveis. Aí, a massa a gente deixou gelar, como eu tinha falado pra vocês, e colocou um insufilme. Quem vai fazer é o Ítalo, porque eu sou meio desengonçado pra fazer esses biscoitos. Eu até tentei, mas eu tudo errado. Essa é minha avó contando a história do rolo. O que que tem rolo? Eu da Maria uns 20 anos atrás. Ah, entendi. Então, gente, o Ítalo tá fazendo um biscoito com um rolo de uns 20 anos atrás. Ó, então, minha mãe assistente acabou de dar pra gente a coisa com a forma com o um negócio montado. Ontem a minha mãe me deu várias forminhas, porque a gente já tinha feito uns biscoitinhos que ela fez com massa de morango, que estão ali. Certo? estão aqui, ó. Depois de cortado e na forma, leva ele pro forno por mais ou menos 15 a 20 minutos a 180 graus. E fica de olho para ele não queimar. Eu vou decorar os biscoitos que minha mãe já tinha assado. Ele tá vermelhinho porque ela adicionou corante e sabor artificial de morango. Primeiro eu vou utilizar o branco para poder fazer a parte de dentro do rosto do Jack. E eu já vou deixar mais ou menos os espacinhos aonde eu vou colocar a parte dos olhos. Eu coloco uma quantidade de geleia real e eu mexo com o um palitinho pra ficar tudo homogêneo. Agora com a cor preta eu venho fazendo os olhos e arrumando com o palitinho também. Vem fazendo os detalhes Com um pouquinho de geleia real e o palitinho Boca e nariz É isso aí Muito obrigado por assistirem o vídeo Eu amo muito vocês meus monstrinhos E um feliz natal Ou um feliz iuli pra quem é o Ica Assim como eu yours and mine